Vai tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, um monte de sabão no bolso Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é tchau, Esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapado pelo Mundo E no vídeo de hoje tchau, Eu quero celebrar os tchau, mil inscritos Aqui do meu canal Então oh! que é inscrito no meu canal, muito obrigada pelo apoio e você que acabou de chegar, já se inscreve aí para esse número aumentar e também já curte esse vídeo para aquela força, tá bom? E para celebrar, no vídeo de hoje eu quero muito mostrar para vocês uma receita dinamarquesa, que é de um bolo é bem gostoso, que eu gosto muito, ele tem um sabor bem especial e um jeito especial de fazer. E para isso... É, eu convidei o meu querido marido, meu querido esposo, para ensinar a gente a fazer esse bolo. Porque ele sabe fazer o bolo, ele já fez aqui em casa e ficou muito gostoso. Então a gente vai fazer aqui juntos para mostrar para vocês, tá bom? Então bora para a receita de hoje do nosso bolo de coco. Eu vou chamar o Simon para ele falar para vocês como chama esse bolo em dinamarquês. Gente, esse aqui é o Simon, o meu marido. E ele, meu convidado especial, não é assim mal humorado, mas ele fica com um pouco de vergonha é, de falar aqui em frente às câmeras. Mas ele vai mostrar a receita de hoje e vai falar: What's the name of this cake? Dream cake. Dream cake. Em danish? Draw cake. Draw cake. Cake. É. É, Esse bolo, ele é um bolo de coco e na tradução ele é o bolo dos sonhos. Então vamos começar. Let's start. So. Primeira coisa, gente, uh, 300 gramas de açúcar nós vamos usar hoje. E. Pode colocar? Eu falo em português com cima, ele não entende nada. <risos> 300 gramas de açúcar. E quatro ovos. Uhum. Em, em Denis? E. -ec. E. -ec. <risos> vamos lá, gente. O cima é muito sério. Aí meu vídeo meu fica. Eu que fico zoando aqui e ele. Muito certo, and now we'll make a lot of peraí, essa, essa batedeira ela é muito barulhenta, gente. Ela parece um helicóptero aqui na cozinha. Então, vai ter música aí para a nossa batedeira. E você bate aí até virar um creme. Ó, gente, enquanto está enquanto batendo o açúcar e os quatro ovos, nós precisamos colocar numa panela 50 gramas de manteiga. Pode ser com sal, a nossa é com sal. E. 200 ml de leite. 200. 200 ml de leite. 200. Ml de leite. 200 yeah. Aí a gente vai. É, tem que ficar bem boninha só para derreter a manteiga. Então, vou colocar ali no fogo enquanto isso aqui vai batendo, tá bom? Tcharam. Gente, essa é a textura que precisa, bateu aí uns 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Se você não tiver essa batedeira planetária aqui, a nossa, né, bem barulhenta, mas se você não tiver e tiver só a normal, bate até formar esse creme e aí vai dar tudo certo também, tá, gente? Agora a gente vai colocar 250 gramas de farinha de trigo. Ah, vai... Você vai colocar, yeah. and then, just well, to stir. Ó, oh, a gente vai colocando e vai batendo aos poucos. All of them need to go in tá bom? Aí é isso. Vamos colocando e vai batendo. Okay. I put everything together. Yes. Você pode para tudo junto. Sim, não explica? Aqui, gente, nós colo vamos colocar duas duas colherzinhas de chá uhum. de é, baunilha em pó. Aqui é em pó, mas no Brasil eu sei que a baunilha é líquida, então você coloca junto com o líquido ali, naquele lá, tá bom? Aí você mistura duas colherzinhas de chá de baunilha. Ah, a gente vai também colocar o fermento, três colheres de chá de fermento, tá bom? Três colheres cheias de chá de fermento, não muito cheia, normal. E bora bater! E aí nós colocamos e aí a gente vai começar a bater e vai fazer barulho, mas você vai colocando aos poucos o líquido que vem com o leite e a manteiga derretida, tá bom? It's not so warm, so... É, não tá quente, tá bem morno mesmo, ó, nem, nem nada, assim, tá so bem morninho. Be like... É, porque se você colocar muito quente, o ovo ele vai cozinhar e a gente não quer que o ovo cozinhe, tá bom? Então bem morninho e vai adicionando aos poucos enquanto bate. Tá É bom parar um pouquinho e pegar os cantinhos. Porque a, a batedeira não não alcança. Então é bom você dar uma mexidinha assim, tá bom? Pronto, gente, a massa é batidinha, bonitinha. Vamos tirar isso aqui. eu mostrar para vocês. Quem aí gosta de massa de bolo cru? Eu gosto, Simo, também. <risos> hum, delícia, gente. Fica bem aerada, assim, sabe? Fica bem bonita, ó. Ó, esse fica o ponto bom dessa massa. E agora a gente vai pôr numa forma untada. Aqui nós não untamos a forma. Aqui é muito comum usar esse papel manteiga, então se você quiser usar papel manteiga você pode ou você pode juntar sua forma aí com desmoldante ou até mesmo com é, farinha e manteiga então vou colocando aqui e sim vai ajeitando pra ficar bonito gente é uma receita muito fácil essa receita eu acho ela muito fácil, então assim, dá para fazer em casa e todos esses ingredientes é, são fáceis também de encontrar, tá bom? Agora o bolo vai para o forno pré-aquecido a 200 graus? 20 minutos. É, por 20 minutos. a primeira assim, tem que contar 20 minutos mesmo no forno. Como o forno no Brasil é um pouquinho mais é. devagar, mais fraco, eu acho que vai aí um pouquinho mais, tá gente? Então, a gente vai mostrar o ponto certo pra vocês, porque precisa tirar ele um pouquinho antes pra depois colocar ele de novo. Então, a gente vai mostrar esse segredo pra vocês, tá bom? Então, bora pro forno pré-aquecido a 200 graus. Uhum. Gravando. <risos> yeah, So, now we just take this one here. Agora a gente vai fazer a cobertura desse bolo, tá, gente? Então, colocar manteiga, e manteiga vai... How much? 100 gramas. É, 100 gramas de manteiga. Gente, na descrição do vídeo eu vou deixar essa receita também em xícaras ou em colheres para a gente saber melhor. Eu vou tentar, tá? You we'll just take it together with the sugar. Aí a gente vai colocar é, o açúcar mascavo. Será que é mascavo? I don't know. É. Eu acho que é o açúcar mascavo do Brasil. A gente mistura com a manteiga. How much? 250. É 250 gramas de açúcar mascavo. Essa misturinha de açúcar e manteiga precisa dar uma derretida ali. É uma misturadinha, a manteiga precisa derreter e misturar esses dois ingredientes, tá bom? Yeah. Só uma derretidinha na manteiga. A gente deixou ferver um pouco, mas na verdade não precisa, tá? isso yeah, now we just take the coconut. How much? Agora a gente vai colocar o coco ralado, 150 gramas de coco ralado, junto com essa misturinha aqui de açúcar com a manteiga. Joga aí. No Brasil, o pessoal gosta bastante de coco fresco, né? Então, talvez fique até mais gostosa essa receita. Aqui eles não usam muito, eles usam esse coco mesmo de saquinho, tá bom? Aí vai misturar, vai ficar assim, ó. Com... O Simon acabou de colocar 50 ml de... Leite. Aí você vai misturar e levar ao fogo novamente. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Gente, compartilha esse vídeo pra outras pessoas. E também, se você fizer, já deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, tá bom? Então, é isso. Vira assim uma focadinha e aí a gente vai esperar agora pro bolo chegar no ponto que a gente vai ter que jogar em cima do bolo pra depois colocar no bolo de novo pra assar. Gente, agora o bolo tá pronto. Esse bolo, ele pode ser numa forma maior como numa menor. A gente no Brasil gosta bastante de colocar, deixar o bolo bem fofinho, mas aqui, às vezes, eles deixam o um bolo numa forma mais reta, e aí ele fica mais murchinho. Então, você escolhe a forma que você quiser, redonda, tudo. Só não coloca em forma... Como fala, de, de bolo com furo no meio, essa não dá certo, tá bom? Gente, o bolo deu uma murchadinha, mas não tem problema. E ali tá yeah, o recheio. It's good to heat up a this one here. É bom isso, você esquentar um pouco esse, essa cobertura, porque a gente vai jogar agora em cima do bolo. O bolo, você tira do forno, ele ainda um pouquinho só grudando no palito. Só um pouquinho grudando no palito. Não muito, não pode ficar muito molhado. Mas ele ainda tem que estar um pouquinho úmido e cru por dentro. Não muito cru, tá bom? Só pra gente jogar... Agora a gente vai jogar o coco, aquela cobertura que nós fizemos. Vou dar uma espalhada. Se você quiser uma um pouquinho mais grossa essa cobertura e você pode fazer mais desse dessa cobertura dobrar o tamanho dela mas eu acho que é o suficiente porque já é bem doce assim é tipo uma cocada né em cima do bolo toma cuidado para não se queimar e você tem que fazer tudo isso com o bolo quente tá gente não it's going bake agora vai para o forno gente de novo por uns cinco minutinhos para esse coco ele dar uma queimadinha é it's done o bolo tá pronto. <risos> o bolo tá pronto. Ele fica bem caramelizado aqui em cima. Vira uma cocadinha. Você espera esfriar. E pode cortar aí e saborear esse delicioso bolo. Se você fizer, deixa o seu comentário aí. A gente vai agora celebrar porque aqui é festa. Hoje é dia de festa no nosso canal. Tira, então, tira. eu vou desligar a luz. Wait, wait for no. Hi. Hi. My finger. Oh no! <laughs> oh no! It's <laughs> hard. It's very hard. Why disaster? <laughs> The the white one is very the zero one is very difficult. Four four four four. Não deu certo. Gente, vai aos poucos o dois. <laughs> Desastre. O dois já queimou todo. <laughs> oh. <laughs> Oh, mas você foi easy! Yeah! Parabéns! 2 mil! Now the fire is going to start! <laughs> Nossa, é um desastre! Yeah! But it's okay. Mm -hmm. <laughs> foi um desastre! <laughs> mas é isso! Gente, agora é hora de experimentar o bolo para ver se ficou bom! O bolo ficou assim, ó, lindo, maravilhoso. Não é um bolo muito bonito, mas tem um gosto muito bom. Então, bora experimentar. Hora de comer. Tá meio quente ainda, mas eu gosto de bolo quente. Quem aí gosta de bolo quente? Ó, gente, pra vocês verem, ele fica bem fofinho. Tá quente ainda, tá saindo fumaça. E ele fica uma delícia. Vamos ver se deu certo. Está <risos> quente. Eu vou pegar um pedaço pequeno. <risos> mm. Delícia. E essa cocadinha, ela vai endurecer. Ainda ela tá mole porque tá quente, mas fica bem gostoso. Gente, é um bolo muito bom. Eu acho que você deveria tentar fazer aí em casa. Gente, essa foi a receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado também de celebrar com a gente esse dia tão especial. E curte esse vídeo, se inscreve aí se você é novo no canal. E compartilha essa receita porque vale muito a pena, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Talvez a gente vai fazer outro bolo quando a gente tiver 3 mil inscritos. Então já se inscreve aí e bora fazer outra receita maravilhosa aqui da Dinamarca. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah. <risos>